Olá, tudo bem? Hoje nós falaremos sobre qual tema? Nós vamos falar sobre como evitar esquecer sinais. Muito legal, não é mesmo? Mas agora eu convido todos vocês a se inscreverem aqui no canal da Uníntese e a curtirem esse vídeo. Então vamos lá. Como nós podemos evitar esquecer sinais que a gente aprende? Pois é, existem diversas estratégias que você pode adotar, mas aqui eu vou te dar algumas dicas para que você evite esquecer os sinais que você aprende. Então vamos lá! Se no momento do seu estudo, da sua prática de sinais, palavras, você perceber que um determinado sinal é muito difícil, impossível de decorar? Como você pode fazer? Calma, eu vou te dar uma dica. Você pode utilizar o seu celular para sinalizar um determinado sinal. Por exemplo, tradicional. E, então, você vai registrar e guardar esse vídeo. E, assim, fazer com as demais palavras. Gravar e registrar. Numa pasta, por exemplo. E, então, no outro dia, quando você acordar, e estiver tomando café e olhar o seu celular, você vai lembrar do sinal que você aprendeu no dia anterior. E, então, vai lembrar, por exemplo, do tradicional. Todos os dias, então, você faz essa estratégia e conseguirá decorar esse sinal. Se você sente muita dificuldade em decorar, eu te aconselho a utilizar o seu celular para gravar. E então, assistir todos os dias esse sinal, para que você consiga adquirir e decorar esse sinal. E então, você vai depois dizer, eu lembro desse sinal. Vai ser algo natural para você, porque você treinou bastante, durante seu período de aprendizagem e isso vai te auxiliar a aprender sinais sim se você não registrar ou então não anotar no seu caderno só aprender num único dia por exemplo o sinal de tradicional você vai acabar esquecendo não vai lembrar como sinalizar por isso é importante que você utilize o celular para registrar por exemplo porque isso vai te auxiliar bastante e aí você vai conseguir aprender. É uma estratégia muito boa. Se você não quiser utilizar o celular, ok? Você pode utilizar um caderno, um papel e anotar uma breve descrição de como sinalizar aquele sinal. E assim você conseguirá aprender também. Ou anotar em um caderno ou registrar por meio de um vídeo no seu celular. E essa estratégia vai te auxiliar muito. Você gostou desse vídeo? Então comente aqui embaixo que nós iremos preparar novos vídeos para vocês. Tchau!